Bom, vamos agora configurar o nosso programa de FTP. É, um programa de FTP é a maneira mais comum de eu transferir um arquivo do meu computador para o servidor online. É, se você estiver trabalhando, por exemplo, com VPS, é, pode ser que o seu servidor não tenha é, instalado um servidor FTP lá. Você pode, no caso, instalar um servidor FTP ou você pode transferir o arquivo de outras maneiras. A mais comum para um, um VPS é o SFTP. Porque, no caso, o FileZilla também trabalha com SFTP. O, o FileZilla, ele é, de longe, o melhor programa de FTP que existe. É, não dá nem para comparar com outros. O, você entra no site dele, o FileZilla-project.org, é, você pode colocar FileZilla no Google, que ele vai ser o primeiro resultado. E aí, basta vir aqui em Cliente e não em Servidor. Servidor, ele vai instalar um servidor no seu Windows, no caso. É, não é isso que a gente quer, que é um, um programa para transferir para o FTP de um servidor online, que já tem lá um servidor FTP instalado lá. No cliente basta você escolher aqui o, o, qual o seu sistema operacional e é, instalar, não tem nenhum mistério instalação, não tem nenhum pré-requisito, ele é um programa bem pequeno, bem fácil de instalar. Uma vez você instalado ele, você executa o FileZilla e isso aqui vai ser a cara dele. É, você tem desse lado daqui o seu computador e esse lado daqui o, o servidor online. É, todas essas barrinhas aqui, você pode clicar e arrastar todas elas tá? e você pode configurar ele do jeito que, do jeito que você quiser. É, você pode se conectar com FTP você pode colocar a configuração aqui e apertar o Quick Connect mas eu não recomendo que você faça isso a não ser que você esteja num computador público porque aí toda vez que você quiser conectar você vai ter que botar as informações aqui se você clicar nesse ícone daqui você vai ter essa janela que você pode criar aqui um novo site nesse, clicando nesse botão daqui você pode até organizar seus sites em pastas e essa configuração ela vai ficar salva é, aqui é onde está o teu host, é, normalmente é FTP ponto, o domínio ou um ip, ou www, o teu provedor vai te dar essa informação, qual é o teu host, no caso se for SFTP é, basta colocar a configuração daqui. <coughs> O, ele por padrão vai ficar, ele tem tá marcado anônimos, e você vai botar normal para você exatamente ter um usuário e senha, e você pode colocar também o ESC for Password, para ele pedir a senha quando ele estiver se conectando. E no normal, você vai botar aqui o teu usuário e a tua senha. É, depois de colocar a configuração, você pode apertar aqui OK para ele gravar e não conectar, ou você pode apertar o botão Connect, que ele vai se conectar ao servidor. É aqui exatamente onde está exatamente o as mensagens de, que ele está fazendo com o servidor. Então, se você tiver um problema com FTP, você pode dar um, um Ctrl A aqui, um Ctrl C e um Ctrl V no e-mail. para Você mandar para saber o que está acontecendo, qual é o erro que está dando. Tá aqui, está toda a comunicação com o servidor FTP e você vê que eu já tenho aqui no meu servidor local o o meu, o, o, o meu diretor os meus diretórios que eu já tinha antes e aqui o servidor online. Esse aqui é o CTIpros, ele é um site que eu tenho para os meus alunos, então se você não quiser botar um servidor online é, por sua conta, é só você entrar em contato comigo que eu te dou uma, um, um, um diretório lá e crio até um banco de dados para você, pra você trabalhar com o CTIpros. te passo os dados dele, tudo direitinho. Bom, vamos aqui exatamente o eu vou conectando aqui no CTIpros, cada, cada provedor online vai ter um, uma maneira diferente de trabalhar, uma estrutura de diretório diferente no caso aqui no CTIpros é, no public html é, é onde que vão estar os meus, é, onde que eu vou botar meus arquivos web eu aqui dentro eu vou exatamente criar um diretório é, vou botar aqui phponline tá? é, então eu entrei aqui dentro do diretório PHP online e se vê que ele está em branco, acabei de criar ele. E aqui no meu arquivo local, eu vou exatamente achar onde que tá os estão meus, os meus arquivos web. Que no caso aqui está em applications. Champ, eu passei do Champ. htdocs. E aqui eu tenho exatamente o diretório phponline criado. E eu tenho aqui exatamente o meu arquivo .info. E aí basta você clicar aqui com o botão direito, Upload, ou até mesmo clicar e arrastar. Você pode também abrir seu, seu Finder ou seu Explorer, localizar o arquivo e arrastar para dentro do, da pasta do servidor. Ele funciona de maneira bem natural e você vê que eu já transferi o arquivo é, para o meu servidor online. Então eu já posso abrir aqui o, o meu navegador e aí eu vou lá, ctipros.com.br barra Barra info.php, e isso aqui é o meu arquivo de configuração do meu servidor online. Você vê que no, no CDI o meu PHP é o 5.2, não é nem o 5.3 nem o 5.4. Tá? É, isso, inclusive, é uma boa maneira de você testar qual é a versão do PHP que está no servidor web.